Pau de cavalo Funciona Olá! Neste vídeo, eu vou explicar porque o Pau de cavalo funciona e tem feito tanto sucesso entre os homens e mais um aviso importante para sua segurança. Vamos lá! Experimente ereções mais potentes e duradouras, orgasmos muito mais intensos e eleve seu prazer a um nível que você sequer sabia que era possível. Você e sua parceira vão se surpreender Pau de cavalo é um composto poderoso 100% natural, sem contraindicação, indicação que lhe garante uma vida sexual mais ativa e livre de problemas de ereção, ou do temido trauma do pênis pequeno. Pau de cavalo funciona, é considerado revolucionário, e já foi testado por milhares de homens, que com seu uso, deram uma verdadeira guinada na sua vida sexual. Se você está com dificuldade para manter uma ereção vigorosa, e gostaria de ter mais virilidade sexual, e ainda por cima obter aumento peniano? Saiba que é possível com o estimulante sexual natural Pau de Cavalo. Ele vai recuperar a qualidade da sua vida sexual, e ainda vai ajudar a desenvolver os seguintes benefícios. Pau de Cavalo ajuda a combater a impotência sexual, e a ejaculação precoce. Você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Ele vai aumentar a sua potência e o desempenho sexual. Você terá mais controle das sensações na hora H. Pau de cavalo é um estimulante sexual, 100% natural, que vai apimentar a sua relação. Agora um aviso muito importante. O fabricante recomenda 3 meses de tratamento para ter resultados expressivos. Já no primeiro mês de uso do pau de cavalo você já vai ter o aumento da libido, mais disposição e o início do aumento do seu membro. Quero deixar claro que o pau de cavalo não é uma fórmula mágica que da noite para o dia vai mudar a sua vida. É um tratamento, e como todo tratamento você precisa se comprometer. Para que o pau de cavalo funcione é preciso que você tome duas cápsulas, uma vez ao dia pela manhã com bastante água, para que os resultados apareçam. Lembrando, um pote contém 60 cápsulas, que dá para um mês de uso. Então na hora da compra, avalie a aquisição de um combo com desconto para os três meses de tratamento, que é o tempo recomendado para ter resultados expressivos. Para sua segurança, o pau de cavalo só é vendido no site oficial, dessa forma você garante que vai receber o produto original. O pau de cavalo não está disponível oficialmente no Mercado Livre, OLX e Farmácias. Evite o aborrecimento de comprar algo falsificado. O site oficial pau de cavalo está no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quanto ao envio, não se preocupe, o sigilo é absoluto. Pau de Cavalo é enviado em uma embalagem super discreta. Agora que você já sabe que Pau de Cavalo funciona, e contribuirá para deixar você muito mais feliz com seu desempenho sexual. Adquira agora o produto oficial com segurança. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário, para dar o primeiro passo em direção a uma vida sexual muito mais prazerosa. Vejo você no próximo vídeo review. Até logo!